No vídeo de hoje, vamos treinar glúteos. É isso aí, vamos ficar todo mundo com um bem durinho e as coxas daquele jeito, mas antes você tem que se inscrever no canal, já dá um joinha, eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado por você assistir a mais esse vídeo. Precisamos de um tatame, um colchonete ou uma toalha feucuta. Você vai ficar de joelhos, primeiro movimento, ficar de joelhos, assim como eu estou aqui. Vai colocar ambas as mãos, Paralelas Sempre a largura do seu ombro. Vai fazer o seguinte. Ficou nessa posição, projeta o seu glúteo para cima, em vez de ficar com o glúteo arqueado, glúteo para cima. Vai fazer esse movimento aqui, ó, mantendo sempre um ângulo de 90 graus a parte das suas pernas, está vendo aqui? Mantendo assim, não é para ficar com a perna aqui, nem com a perna muito fechada. Tenta ficar aqui e desce a posição inicial subiu desceu subiu desceu mais uma vamos lá subiu desceu você tem que sentir essa região assim do seu glúteo máximo sendo trabalhado vou virar para o outro lado para você ter o mesmo movimento e a mesma visualização subiu desceu subiu desceu subiu desceu Subiu, desceu. Conseguiu pegar essa dica? Se você conseguiu aprender esse movimento, eu vou te ensinar um outro movimento que vai auxiliar muito na hora de fazer exercício, não só para suas coxas, mas também para os seus glúteos. Presta atenção aqui comigo. Ficou na mesma posição, ambos os joelhos paralelos, braços paralelos, contrário o abdômen, flexionou a perna. Flexionou? Só que aquele você desceu comigo e subiu. Agora você não vai descer, você só vai subir. Assim, ó, preste atenção, subiu, voltou, subiu, voltou, subiu, voltou, subiu, voltou. Só esse movimento, bombeando em cima e mantendo sempre a região glúteo o mais concentrada possível. Então, você vai sentir bem a região do seu glúteo. É um dos exercícios que mais você sente, porque você não dá descanso. Então, aqui, ó, colocou, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu, subiu. Ah, professor, vamos lá. Tudo bem, você acabou de mostrar uma maneira que é um pouco mais difícil para mim. Eu não tenho condições de fazer, nem com a perna. Assim, ah, porque eu não tenho coordenação motora para ficar assim, eu faço errado, minha perna, ok, calma, calma, vamos lá. E nem consigo fazer, muito menos esse outro. Tem uma outra maneira de fazer esse exercício? Tem, tem sim, vamos lá. A outra maneira é um pouco mais simples, mas também dá resultado. Você vai fazer o que? Vai fazer a extensão da sua perna dessa forma. Fez a extensão, flexiona. Traz o joelho e estende novamente. Traz o joelho, mais uma. Traz o joelho, mais outra. Traz o joelho e vai. Traz o joelho e foi. Parou, mudou e um. Vai, dois, vai, três, vai, quatro, vai, cinco. Foi. Perfeito. Você já aprendeu três técnicas diferentes só para trabalhar esses seus glúteos, mas não acabou. Se ficou aqui até agora é porque curte o meu tipo de trabalho. E se você curte o meu trabalho, então se inscreva. Vamos lá. Já teve aquela sensação daquele buraco lateral aqui na linha da coxa, do glúteo? Muitas mulheres reclamam quando vão colocar o biquíni. Não sei se é teu caso. Se for o teu caso, já escreve aí para mim se você tem esse probleminha lateral aqui. Vamos resolver isso? Vamos resolver uma vez por todas fazendo o seguinte. Um exercício que dá para fazer em casa na academia, onde você estiver. Basta você ficar na posição de quatro apoios. Fica na posição de quatro apoios. Aí você vai ter que fazer o seguinte. Elevar lateralmente a sua perna, dessa forma. E volta à posição inicial. Na hora, na hora que você fizer, você vai sentir aqui, ó, essa região do colo do feno. Essa região vai doer, vai gritar, é normal. Só que você tem que atentar a alguns pontos importantes. Primeiro ponto importante que você tem que atender. Quando você faz esse movimento, não deixa cair o seu pé. Muito menos levantá-lo, mas sim mantenha ao mesmo nível do seu joelho. sei que é difícil, mas se você for fazendo devagar vai dar resultado. tá bom? Vamos lá, vamos fazer uma sequência aqui para você poder pegar o movimento. Ficou na posição, 3, 2, 1, subiu, 1, um, volta, 2, volta, vai, 3, volta, 4, volta e a quinta, volta, virou, virou o lado, você não precisa virar em casa, é só ficar paradinho aí, para que você consiga fazer movimentos de baixíssimo impacto e que dá resultado, 1, 2, 3, 4. Mais uma, sim, perfeito. Só com cinco movimentos já está doendo pra caramba. Mas ainda não acabou, não. Tá achando que é assim? Tá achando que é rápido? É fácil? Eu estou dando dicas, tá gente? Então vocês estão aprendendo as dicas, vocês estão aprendendo como fazer. Coisa que você chega na academia, chega no clube e ninguém quer te ensinar. Aqui não, aqui você aprende de verdade. Então, presta atenção para esse outro exercício. Esse outro exercício é um pouquinho mais difícil. Vai trabalhar? posterior de coxas. Como é que você vai trabalhar posterior de coxas? Vai deitar assim de bruço, vai colocar suas duas mãozinhas dessa forma e aí você vai elevar suas pernas assim, eleva suas pernas assim e a ideia é que você consiga tirar as pernas do contato com o solo. Ó, tira, tira, tira, tira. Ah, professor, não consigo tirar muito alto. Fica difícil, fica cansativo. A ideia é justamente essa. A ideia é ficar difícil e cansativo. Só um pouquinho. Contrai o abdômen, joga para cima. Contrai o abdômen, glúteos e principalmente a parte posterior para cima. É difícil? É difícil. Por isso que eu deixei ele por último. Vamos lá? Então, vamos fazer uma pequena sequência para você ir treinando. E aí você vai fazendo e vai escrever nos comentários para mim. Professor, eu consegui. Então, vamos lá. 3, 2, 1, comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doze, parou. Doze repetições. Já dá para você sentir. Olha, eu garanto a você. Você já vai sentir bastante. Principalmente a linha aqui da lombar. Que você também vai estar trabalhando fazendo esse exercício. Essas aulas, Essas vídeo-aulas inteiramente gratuitas é para você aprender a fazer o movimento. Aqui não é o intuito de você sair fazendo de qualquer maneira. O intuito aqui é que você aprenda. Então se inscreva no canal, assista aos próximos vídeos que você não vai se arrepender. Até nosso próximo encontro!